E aí, vocês viram como foi muito fácil fazer esse arroz soltinho? Nada de empapado, papado, unido, venceremos, nada disso. É o arroz totalmente soltinho, perfeito. E o cheiro, ó, divino, dos deuses. Isso aqui é perfeito. Agora que você já sabe o passo a passo, você não precisa mais comer o arroz empapado, meio unidos venceremos. É só fazer essa receita e você impressionar todo mundo com esse arroz. Ó, que lindo! E não esquece de se inscrever no canal, curtir, dar aquele like e sempre ative o sininho. O sininho, se você não ativar, você não vai receber as notificações de novos vídeos. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Fui!